E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar os animais da Terra. E você tem ideia de quantos animais existem em nosso planeta? Para você ter uma ideia, dá uma olhadinha nessa imagem, onde temos diversos animais. Um gato, um golfinho, um sapo, uma borboleta, uma tartaruga, entre outros. Essa é uma pequena parte dos animais que existem. Temos uma enorme variedade. Mas por que não conhecemos todos? Simples. Alguns moram em regiões específicas e de difícil acesso, como, por exemplo, os ursos polares e os camelos. Ou seja, são animais que você só encontra em um determinado lugar. Um urso polar, geralmente, você encontra em lugares com gelo. E como no Brasil não é muito muito comum encontrar esse tipo de clima, é muito difícil encontrar por aqui. Já um camelo, você geralmente encontra em desertos, e que são regiões que muitas pessoas não estão acostumadas a ir. Isso sem falar dos animais que vivem dentro da terra, como os crustáceos, por exemplo. Tem também outros animais bem pequenos que são muito difíceis de serem achados. Existem até mesmo animais que vivem dentro dos nossos corpos, sim, é isso mesmo que você ouviu. Existem vermes e bactérias que podem viver dentro do corpo humano. Isso aqui é uma larva adulta. E, claro, existem animais que vivem dentro dos rios, lagos e oceanos onde é muito difícil o acesso, o que impossibilita conhecermos diversas espécies. Com isso, o que eu posso falar para você é que existem diversos animais além do que conhecemos. A variedade de animais aquáticos e de todos os outros outros é muito grande e, por isso, conhecemos somente parte deles. Conhecemos aqueles que aparecem nos filmes ou nos programas de TV, aqueles que são animais de estimação, como, por exemplo, cães e gatos. E, claro, alguns estão em zoológicos e santuários. Eu, particularmente, não gosto muito dos zoológicos. Eu tenho pena dos animais que vivem a vida toda presos, mas os santuários, sim. Eu admiro bastante o trabalho das pessoas que resgatam esses animais de maus e dão vida digna para eles. Mas a ideia central desse vídeo é fazer você pensar que, embora conheçamos diversos animais, isso é só uma pequena parte do total que existe em nosso planeta. E, claro, vamos conhecer melhor alguns desses animais em outros vídeos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!